Cavaquinha, pequinha, como estão? Oh, se chama, como se chama esta? Chama-se Horasage. Horasage. Está bom, tem vitamina C. Ah, pode... Oh, então. oh, obrigado. Dira, mano. Oh, não, não. mano. <laughs> obrigado. Ah, e, e isso é castanhas. Castanhas agora, não? É, igual. É tem que esperar um pouquinho mais. Dita, eu... Oito, oh, dez dias, dez, quinze, elas estão, aqui. Ah. Elas estão aqui a cair, Já estão a ficar maduros. É, como é o nome? António. António. Muito prazer de conhecê-lo. É, igualmente. O meu nome é Robin. Robin. É está ver, está aqui na casita pequena. Vou viver aqui. Está muito bom Sim, não é? está muito tranquilo. Muito, muito seco, e, não é? Sim, me gosta, porque tenho que escrever muito. Não. Oh. E é muito saí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tá bom? Tudo bem? Bom dia! Bom dia, tá bom? Tudo bem? Oh, olha que É? Todos os dias queremos tu? Um espetáculo! É? Por que não pode fazer todos os dias? Assim? Assim! sim. olha, a gente na mão ainda vai fazer! Oh, amanhã vai ter vento! Oh, oh, oh. Amanhã vai ter vento! Hum. Por quê? Aquelas nuvens corruídas assim? Ah! Hum, pouco vento! Ah. Ah. está seguro? Ah, ah, ah tu vais ver! Senão vai vir! Quanto horas nos cometer? Não sei como é? Hã? É? 2000! O quê? Não sei. Apostou? Senhoras. Como é? 2000 senhoras. 2000 senhoras. Vamos ver? Não sei. Vá, eu vou pôr composto ali. Okay. Depois vi comer. medo. Okay. Aqui. Tá bom. Aqui. Ah, <risos> C'è Ketty che sta preparando un pranzetto favoloso, veramente. Cioè, questo lo vorrei dire dopo, in effetti. Allora, rifacciamo. C'è Ketty che sta preparando un pranzetto tutto da scoprire. Chi c'è a pranzo? Allora, cioè, Adriano, Sepp, Ketty, io e... Oh, sì, chi ci sta? Maria? Non lo so fra poco che giornata oggi quanti ne abbiamo 12, 12 13 ottobre qua, si sta qua qua siamo fuori eh siamo all'aperto si sta qua fuori pantaloncini corti maglietta si può mangiare all'aperto vuoi vedere cosa si vede qua Quero saber como és dia, porque está cozido, é, é, excitado, così entusiasta. Porquê? Porque o que? Tu, tu, está feliz. Feliz, tu, tu está feliz. Feliz, muito porquê? sol, saúde, uma vista boa. O que é que a gente quer melhor? A comida, como o A comida, um espetáculo. Oh, porquê? que é isto? que comer Porque comi gnocchi. Gnocchi? É... gnocchi? Noche. Gnocchi. Nhoque. Ah, mas ah, estão é corta. Ah, não, não. Nhoque. Ah, como, está, como foram? Muito bom. Ah, com, a cozinheira com que molho? 10 de Que molho eu tenho? Molho de tomate. Tomate que é Tomadoro. Tomate que mais? Sa. Basílico. Uh, Basílico. Foi um espetáculo. E que foi com o, o chef. O chefe o o chef cozinha? E que foi? Keti. Cate 10 estrelas! 10 estrelas! Ah, tá bom! Bellissimo pranzetto super buono gnocchi a pomodoro e basilico ma oh, qua che é stanno a fa? É um bel fumogeno! Ah, stanno bruciando un po' di erbacce ahia le ortiche puxi! E adesso? E eh, adesso? bisogna che torno indietro e rimetto la batteria che è finita